Bom dia, bem amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim Bom gente, eu estou aqui para gravar um vídeo Para vocês E hoje eu vim mostrar a plantação que Meu pai está fazendo aqui do lado de casa Bom, aqui Esse bem grandãozinho É o pé de macaxeira que ele plantou Mas não tem só de macaxeira Tem jirimum também Gente Tipo, eu tô até agora chocada por conta que não faz muito dias que meu pai plantou essas macaxeiras. E já tá desse tamanho aqui. Eu acho que vai fazer. Ou é 5 ou mais, eu não sei. Dias que. E aí, o pai de macaxeira tá assim, mano, muito grande. Não tem só coisa de macaxeira, tem de girimum também. Eu acho que pra ali é girimum. Aí, como vocês estão vendo aqui, uma entradinha pra passar pra ali que meu pai fez, né? Beleza Aí pra lá tá o bezerro Que eu não sei se dá é pra vocês ver acho que ele tá um lugar no... Ó, o bezerro tá ali E a vaca, gente, ela tá pra lá Mas eu não consigo ver muito bem Por conta que ali Ó Tá vendo aquele negocinho branco ali? É a vaca Ai, gente, eu não vou passar por ali Por conta que eu tenho medo De... É, a vaca tá solta e tal Mas eu vou, ficar, eu vou ficando Por aqui, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, ah. dê um like no canal E até o próximo vídeo, tchau, tchau